E galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui E seguinte, manos, eu não sei se é o mesmo canal Mas é o segundo vídeo que eu reajo aí Com esse boom do GTA Trilogy, certo? Esse canal aqui o cara, acho que foi ele postou recentemente É a missão final, final do GTA San Andreas Ele meio que tipo, refez a cena de uma maneira real Eu gosto muito desses estilos de vídeo eu já vi um, um vídeo aqui, ele tem vários vários, vários personagens, tem lá do policial, e é tudo um teaserzinho, dois minutos e tal. Eu não vou ver muita coisa, na verdade eu vou ver só esse vídeo aqui. Se vocês quiserem assistir os vídeos, é, os outros vídeos, é só seguir o canal, o canal gringo. Lembrando, é um canal americano. Mas vamos ver como é que ficou, mano. Me parece que é aquela parte do... É a última missão, é a última missão do... É a última missão do GTA San Andreas Quando o CJ descobre que o Smoke é o traíra Certo? Ele sabe onde ele tá e tal E o é engraçado é que o cara coloca a mão assim, ó O CJ tá aqui no meio do, Desse vídeo que eu tô reagindo E ele fica com a mão assim, ó Que é a mão do Playstation 2, né, mano? Aqui, ó o CJ aqui, ó Ó. Oh. Ah, ele vai entrar naquele complexo. Na verdade, você tem que furtar um carro, um tanque, né? Um carro blindado lá. Um caminhão blindado. Estourar a parede, aí entrar. A missão é bem chatinha, mano. É bem complicadinha a missão. E dependendo dos caras, parece do. Aí, ó, o Big Smoke aí jogando. Olha os dedos. A mão. e aqui, ó. Aqui assim, ó. ó. Tá ligado? Olha ah, lá, ele segurando a arma, ó. Aqui, ó. Tá ligado? O dedo não fecha aqui. Era PlayStation, né, velho? PlayStation 1, né, velho? PlayStation 1. PlayStation 2, velho? PlayStation 2. Aqui, ó. PlayStation 2, né? Ah, o Big Smoke foi parecido até, velho. Tá muito melhor do que esses filmes aí que saem do Resident Evil, né, mano? Os caras tentando. Né? Esse último Resident aí, os caras. Pegaram um personagem, Os personagens nada a ver. Descaracterizaram todos os personagens. Olha esse colete, irmão. É só dar no bucho ali, ó. Que não dá. <risos> o bucho tá desprotegido. Ficou oh, legal, cara O Big Smoke, ele é Tá aí o canal dele, ó Eles pegam a arma, né, aquela parte Aí depois começa o confronto, tá aqui humano como eu disse Vou deixar o canal lá na descrição, se você quiser assistir os outros vídeos Lembrando também que Aqui, ó, tem a parte final aqui, ó É a parte que depois que você é, é, Derrota o Big Smoke Eu não vou assistir isso aqui se vocês quiserem assistir, fica à vontade. Mas ficou legal. Big Smoke aqui, mano. Que louco. <risos> que doido, mano. Ficou muito bom, né, velho? Mas, se vocês quiserem assistir, fique à vontade. Vou deixar na descrição. Lembrando, galera, que tem alguns vídeos que eu gravei aí recentemente. Como o homem aranha lá no, no Tsunami. É, zumbi. Dá uma assistida lá no vídeo. Compartilha. Deixa o like. Comenta. Que é muito importante. Beleza? Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima.